Fala galera, beleza? Aqui é o Stick no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um novo jogo NFT que eu tô de olho porque é muito promissor, barato, tá bom? E antes de começar, eu só peço aí pra você já deixar o like se você for novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho e vamos lá! E galera, no vídeo de hoje eu vou começar diferente, eu já vou mostrar pra você como entrar no jogo aí de forma antecipada, antes de todo mundo, você já vai ter vantagem pra pegar tudo mais barato e ter acesso ao beta do jogo também pra você sair na frente de todo mundo, então é uma mega oportunidade aí. O jogo chama Tales of Angels, tá bom? E já já a gente vai conferir ele, mas antes pra começar então, já vamos ver como você pode entrar na whitelist, então são 1.200 pessoas aí pra whitelist tá, de NFT, são 400 aí pros top referrals, ou seja, 400 aí pros que mais indicarem, você pode indicar o jogo aí pra galera e ter a chance aí e também 800 aleatoriamente na sorte, né, os vencedores na sorte então aqui eles falam, estão felizes aí com a whitelist papapá. basicamente aqui tem o um site o Telegram e o Discord deles cara, você tem que estar tá entrando nas redes sociais deles pra você acabar não perdendo nada, beleza? e aqui fala um pouquinho das recompensas, né, 1.200 200 vagas, como eu falei. Então, basicamente, no jogo tem as caixas de NFT, que tá no White Paper, inclusive. Tem a caixa comum por 75 dólares, né? Caixa rara, 150 dólares. Caixa épica, 250 dólares. E caixa lendária, 450 dólares, tá? O máximo é de 10 NFT por carteira. O anúncio dos vencedores vai ser dia 26 de março. E o horário de início da pré-venda vai ser dia 5 de abril, às 14 horas, UTC, tá? E horário de término da pré-venda, 6 de abril, às 14, UTC. Nota, a venda privada durará 24 horas. E se depois desse tempo houver alguma caixa restante, ela vai ficar aberta ao público por mais de 4 horas, mas com preço 10% maior. Então essa vai ser sua única chance de comprar uma caixa épica ou lendária após o lançamento do jogo. Apenas comum e rara estarão disponíveis com preço 20% maior depois. O anúncio dos vencedores vai ser no Discord, no Telegram e nas redes sociais. Então por isso que é importante você seguir as redes sociais deles. Vai estar tá tudo na descrição pra você ficar de olho, tá? E quanto mais entrada você tem, mais chance de ganhar, ok? Então aqui tem algumas maneiras de entrar. Por exemplo, junto ao seu servidor Tales of Angels. Vou clicar aqui pra entrar, ó, basicamente. Vai estar tá abrindo meu Discord, ó entrar em Tales of eu posso estar entrando. Bom, aqui no Discord deles também está acontecendo um evento aqui da Whitelist, tá? Que você pode estar tá vendo. Que pelo jeito, você convidando 10 amigos aqui pro Discord dele, você também pode já ganhar uma Whitelist, tá bom? Olha só que bacana. Então, é só você vir aqui, compartilhar, tá vendo? O link do servidor, vai convidando seus amigos aí, pode estar tá ganhando uma Whitelist. Pode seguir aqui no Twitter aqui também, ó, clicando em seguir aqui, ó. Pronto, seguir. Aí você bota aqui o seu arroba, por exemplo, o meu aqui, ó, Stick YouTube, tá bom? para eles verificarem. Olha só, vai carregar aqui. Pronto, já tem entrada. Então, você vai fazer fazendo isso, você pode clicar aqui para retweetar também, ó, retweetar Tales of Angels ó, retweetar, tá vendo? Pronto. E aí depois, só ficar de olho no Discord deles, Telegram vai estar tá tudo na descrição, o Telegram deles aí é 8.200 membros, então bastante gente de olho, tá? E aí você fica lá de olho para não perder, né? para não sair lá você vencedor você acaba perdendo por não ver, né? E bom, você passando aí na whitelist, dia 28 de março ou antes, você já pode estar tá entrando aí no lançamento do jogo beta, ok? Isso é bem bacana. E basicamente agora que você viu como entrar no jogo antes de todo mundo vamos ver o jogo aqui que já tá muito bonito site, né Tales of Angels. No jogo fala pra você ser um deus, derrotar demônios em masmorras e ganhar fichas, se divertindo e melhorando suas habilidades. Você pode ganhar dinheiro aí fazendo isso, cara, sendo um deus e derrotando demônios. Cara, bem legal a ideia deles. Aqui fala das raridades das NFTs, que são deuses, né, que são personagens mais fortes do jogo, com o poder dos deuses. Você pode cultivar em diferentes áreas e modos de jogo. Cada deus tem atributos diferentes, que cada um vai se especializar em algo diferente. Aí tem a aventura, que é a principal fonte de renda do jogo. Cada jogador terá que pensar de acordo com seus elementos e status de para completar com sucesso o mapa escolhido. Também tem os sistemas de masmorra com Golgona, Leviathan e Hades, tá? Então são dungeons, né? Que são a segunda forma de agricultura dentro do jogo. Esse modo em particular terá recompensas mais altas que o modo aventura e a taxa de drop, né? De itens será mais rara que na aventura. Aqui a gente tem um pouquinho do Tokenomics e, cara, esse site na moral tá muito top. São 50 milhões de toques aí na rede BSC BEP 20, tá? Onde é 8% do time, 5% marketing, 8% desenvolvimento, 1% a de drop, 8% venda privada, 10% da venda pública e 10% liquidez, tá falando aqui. Além de 50%, né, então, pro o plate earn, né, que é a maior parte, muito bom. E aqui, então, finalmente, muito importante o roadmap, né, então acabou 2021 aí, estamos em 2022. Então, basicamente, olha só, o roteiro detalhado para vocês, dia 28 de março ou antes até, já vai estar tá sendo lançado o jogo beta, ok? 5 de abril vai ter a pré-venda aí dos NFTs, 10 de abril, pré-venda do token privado, 15 de abril, pré-venda do token público, 18 de abril o token vai estar sendo listado na Pancake Swap e vai ter o lançamento do jogo e dia 19 de abril vai ter a listagem na CoinMarketCap e na CoinGeek ok? Então tem os detalhes mais certinhos das datas, como vocês ouviram, certo? Então muito bacana galera. E tem a parte do segundo trimestre aí com mais coisas pra vir no terceiro também, tá? Aqui a gente tem um pouco do time, os conselheiros, você pode por exemplo ver o LinkedIn aqui, tá? Dos orientadores tem alguns parceiros aqui também e bom, já que a gente falou um pouquinho da pré-venda das NFTs e do token, pra você por exemplo tá entrando aqui no jogo com as NFTs, clica aqui em Play Now, vai pedir para conectar a carteira e pronto, você já vai estar sendo redirecionado aqui a compra das box em NFT, ok? Então é comum, 75 dólares a rara, 150 dólares a épica, 250 dólares a lendária, 450 dólares tudo em BUSD, ok? Tem mais comum, né? São 2.500 comuns, 1.350 raras, 1.250 épicas e só 900 lendárias. E aqui tá falando, né, dos 16 dias para estar tá chegando, que foi o que eu falei para vocês ali, né, no dia, ali no dia 5 de abril, né, começa a pré-venda dos NFTs, 15 de abril a pré-venda do token público, né, e 18 de abril, o token já vai estar sendo listado aí. Aqui nesse cantinho vocês podem ver que tem o código de referência, tá? Que você pode estar tá colocando aí, vou colocar o meu, e você tem um bônus aqui de referência, isso é bem bacana. Então, se vocês entrarem pelo meu código de referência, vocês vão estar tá ajudando o canal. Então, se você quiser estar tá ajudando o canal, você pode entrar por esse link, né? E além disso, você pode compartilhar o seu link também e ganhar referências dos seus amigos aí entrando no jogo. Bom, é importante lembrar também que o jogo tá com auditoria, né? Tá com o KYC aí também, como vocês podem estar tá vendo, tá? Contrato oficialmente auditado pela Solid Prof, tá? E tá aqui a Tech Audit aqui também. Olha só que bacana, ok? E bom, galera, então, basicamente, pra finalizar o vídeo, tá? Considerações finais, eu acho um jogo muito promissor, tá bom? Porque tá muito bonito, eu vi bastante gente falando sobre ele, tá com uma comunidade engajada. E o foco do vídeo é mais a whitelist mesmo, entendeu? Porque, cara, sempre a whitelist nesses jogos é bom. Porque você entra, você pega tudo num preço mais barato, depois que o jogo lança, valoriza, né? Valoriza os tokens, valoriza as NFTs, geralmente, tá? Isso não é regra. E aí você acaba ganhando nisso. Então, vale a pena entrar na whitelist, fica de olho aí nas redes sociais tenta entrar na whitelist porque pode realmente valer a pena para você, mesmo se você não for jogar o jogo, mas você pode ter lucro com isso, ok? Mas, obviamente, deixando claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, porque tem um risco nisso, tá? A gente tá no mundo de criptoativos, tem risco sempre. Mas, cara, aí depende de você. Você faz a sua análise e vê se vale a pena ou não você tá investindo nesse projeto. Eu acho que vale a pena, principalmente pela whitelist, tá? Eu acho que o risco é baixo numa whitelist. Você pega sempre um token mais barato, depois ele valoriza, você vende, né? Depois tem a correção, mas aí você já faz seu lucro. Essa que é a ideia. Beleza, mas é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeus, falou até mais!